Só um minutinho, Entendeu? por favor, só um minutinho, foi? só um minutinho, peraí, Wellington, eu vou continuar conversando com você, porque algumas regiões do país agora vão ficar com a programação local, só lembrando a vocês que hoje, logo depois do Jornal da Record, tem a estreia da Fazenda 10. Olá, boa noite família Sergipano, está no ar o maior volume de informações da sua TV Estamos começando mais uma edição do Cidade Alerta Sergipe Fiquem agora com o momento da prece, eu volto já Obrigado Bielso, Marcos Silva, pela mensagem Vamos agora aos destaques do programa de hoje Detona na tela O Cidade Alerta está no ar e você vai ver Ousadia. Ladrão cara de pau entra em estabelecimento e leva uma bicicleta no Marcos Freire em socorro. Justiça com as próprias mãos. Populares pegam um homem que roubou o celular e amarram de cabeça para baixo. Dono de ferro velho e funcionários... Foram atacados por bandidos violentos na manhã de hoje. Cidade Alerta, Sergipe. O maior conteúdo da informação da televisão Sergipama está começando. Com vinheta 9 e tudo mais, estamos começando aqui o Cidade Alerta. Eu começo o programa de hoje falando sobre insegurança. A gente fala de mais um caso de violência aqui na capital. Um ferro velho foi assaltado hoje pela manhã no Conjunto Dom Pedro, bairro José Conrado de Araújo. Dois homens chegaram em uma motocicleta, armados. Chegaram com muita violência.